Se o partido disser que 2 mais 2 é igual a 5, você terá de acreditar. Eric Arthur Blair nasceu em 1903 em Motihari, na Índia. No ano seguinte, sua mãe o levou para a Inglaterra. Durante sua adolescência, ele descobriu que gostava de escrever. Como sua família não podia bancar uma universidade, acabou ingressando na polícia imperial em 1922 e voltando para a Índia. Após cinco anos lá, pediu demissão e voltou para a Inglaterra, decidido a virar um escritor. Em meio a bicos, foi escrevendo contos e livros que, aos poucos, foram lhe dando reconhecimento. Sua posição política era confusa. Por um lado, ele era tradicionalista, admirador dos valores britânicos e antitotalitarista. Mas, por outro, era um ferrenho defensor do socialismo democrático, como se este não fosse também totalitário. Blair chegou a lutar na Guerra Civil Espanhola em 1936 e morreu de tuberculose em 1950. Durante sua adolescência, seu lugar preferido era um rio que ficava no condado de Suffolk, no leste da Inglaterra. Era um rio volumoso, com água salobra, por já estar próximo do mar. O nome desse rio era Orwell. Quando Eric Blair começou a publicar seus escritos, ele adotou um pseudônimo. Inspirado por aquele rio que lhe era tão caro na adolescência, ele acabou usando um nome pelo qual ficou conhecido no mundo inteiro, George Orwell. Seu primeiro romance foi Dias na Birmania, publicado em 1934. O sucesso mesmo veio em 1945, com A Revolução dos Bichos, em que satirizava e criticava o comunismo. Mas a consagração definitiva veio com seu último romance, publicado em 1949, intitulado 1984. Como vou contar um pouco de sua trama aqui, se preferir, leia o livro ou assista ao filme primeiro, certo? Pois bem, 1984 é um romance distópico em que três superestados estão perpetuamente em guerra. Um deles é a Oceania, que controla a própria Oceania, o Sul da África, a América e a Grã-Bretanha. A trama se passa, em 1984, na Grã-Bretanha, que é chamada de Pista de Pouso Número 1. Lá predomina uma ideologia ultra-totalitária chamada de Socialismo Inglês, ou Ink -soc. Quem controla tudo é a elite do partido interno, que persegue o individualismo e a liberdade de expressão. A vigilância estatal é onipresente. Todos são vigiados ostensivamente pelo líder do partido, o Grande Irmão, que goza de um culto de personalidade, mas que talvez sequer exista. O partido busca o poder para o seu próprio bem. Não está interessado no bem dos outros, está interessado unicamente no poder. A máquina burocrática estatal está dividida em quatro ministérios o ministério da paz se ocupa da guerra, o ministério da verdade da mentira, o ministério do amor da tortura e o ministério da abundância da fome. Essas contradições não são acidentais, nem o um resultado de hipocrisia ordinária, são exercícios deliberados no duplo pensar. Uma das principais maneiras pelas quais o Estado controla a população é por meio da manipulação da língua. O duplo pensar é a capacidade de manter duas crenças contraditórias na mente ao mesmo tempo. Daí também o seu bordão: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O idioma oficial é a nove língua, com gramática simplificada e vocabulário reduzido, projetada para que as pessoas tivessem dificuldade de articular em temas subversivos, como livre-arbítrio. O Ministério da Verdade é fundamental para manter a população dócil e submissa. Não por acaso sua estrutura é gigantesca. Ele fica abrigado em uma enorme pirâmide branca, com 300 metros de altura, 3 mil escritórios superficiais e outros 3 mil subterrâneos, em que dezenas de milhares de pessoas trabalham. Na nova Língua, com suas frequentes abreviaturas, ele é chamado simplesmente de MINIVER. O Ministério da Verdade é o órgão do Estado responsável pela confecção de propaganda, revisão histórica e criação de arte voltada para a educação e o entretenimento. Em outras palavras, é o órgão encarregado de doutrinar o povo. As notícias, os livros, as peças, as músicas, as fotos e os filmes são criados, modificados ou destruídos de acordo com o que é melhor para o Grande Irmão, que sempre está certo. O protagonista do romance é Winston Smith. Secretamente, ele odeia o partido e sonha com uma revolta contra o Grande Irmão. Porém, ele trabalha de forma dedicada e cuidadosa para o Ministério da Verdade. A função de Smith é reescrever artigos de jornais antigos para que a história esteja de acordo com a ideologia do partido. Quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Depois de reescrever os artigos, ele joga os originais indutos, os buracos de memória, onde são destruídos. O simples ato de pensar em algo que vai contra o grande irmão já é crime, a crime-ideia. Smith é culpado desse crime. Ele acaba perseguido e preso pela polícia do pensamento, cujo objetivo é detectar e eliminar os subversivos usando técnicas psicológicas e vigilância audiovisual para tal. O Estado totalitário exige submissão completa. Ele não pode admitir que aquele sob seu julgo sequer pense em desaprová-lo. Se o Estado disser que uma coisa é verdade, essa coisa é verdade, por mais absurda que seja. O partido anunciaria que dois e dois fazem cinco e você teria de acreditar. Era inevitável que diriam isso cedo ou tarde. A lógica de sua posição exigia. A própria existência da realidade era tacitamente negada por sua filosofia. O bom senso era a heresia das heresias. O mais assustador não é que iriam matá-lo por pensar diferente, mas que eles poderiam estar certos. Como nós sabemos que dois e dois são quatro? Ou que a gravidade existe? Ou que o passado é imutável? Se tanto o passado quanto o mundo externo só existem na mente, e se a mente é controlável, o que está certo, então? O Ministério da Verdade realça como o controle da informação é fundamental para regimes totalitários. Não há nada que os tiranos temam mais do que a livre troca de ideias. Quando se permite que o Estado determine o que é verdade e o que é crime, pronto, basta que ele decrete que alguma ideia inconveniente é mentira e os mentirosos passam a ser perseguidos. Essa é a receita para eliminar os que não são submissos. Assim, somente as narrativas admitidas pelo Grande Irmão é que podem existir. Quando a memória foi apagada e os registros foram falsificados, quando isso aconteceu, a alegação do partido de que havia melhorado a condição de vida do povo tinha de ser aceita, porque não existia, e nem poderia voltar a existir, qualquer padrão contra o qual pudesse ser comparado. Orwell errou suas previsões só por algumas décadas. Estamos hoje cercados de agentes do Miniver, buscando calar qualquer voz dissonante. Temos os canceladores, os verificadores de fatos, os especialistas, as corporações, o sistema judiciário, todos sicários do grande irmão, dizendo-se donos da verdade e controlando a informação. Nos Estados Unidos, Biden foi além e criou o Conselho Governamental da Desinformação, praticamente uma cópia do Ministério da Verdade. Na nova língua, verdade é apenas o que é conveniente ao grande irmão, e mentir é tudo que lhe desagrada. Na língua real, porém, a verdade continua sendo a verdade. Ela deve ser dita. Como Orwell escreveu, em tempos de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. Cabe a nós dizê-la. 2 mais 2 é igual a 4.